Tudo bem? Tô fazendo esse vídeo pra contar um pouco mais sobre uma experiência minha e do meu namorado Que, assim, a gente tava tendo uns problemas nas nossas relações uh, Ejaculação precoce, indisposição, tudo mais E então por isso que a gente resolveu ir atrás de algum produto, alguma coisa que pudesse ajudar a gente nesse aspecto, né? E é sobre isso que eu vou falar Sobre esse produto aqui, o extra gel O site oficial dele eu vou deixar na descrição do vídeo pra quem tiver interesse. E assim, eu e meu namorado, a gente já tá junto há 3 anos. E ultimamente, assim, nos últimos meses a gente tava tendo esses problemas, né? De indisposição, ejaculação precoce. Então, isso tava afetando bastante, né? O nosso, nosso relacionamento. Por isso que a gente resolveu. Uh, comprar esse produto aqui E assim, né Eu trabalho o dia inteiro, ele trabalha o dia inteiro Então quando a gente chegava Tipo de noite, assim Acabava que a gente não, não aproveitava O tempo que a gente tinha junto, né E na hora da relação sempre acontecia Esses problemas que eu falei Então estava prejudicando bastante O nosso relacionamento Tava, né, deixando um clima assim Bem constrangedor entre a gente Por isso que a gente comprou e assim, é um, um gel de. É, uh, tem cheirinho de canela, mas ele é de aloe vera. Babosa, né? Mais conhecido como babosa. E um gelzinho assim, tipo. Deixa eu ver se consigo aqui. meu Deus. É um gelzinho transparente, ó. Bem cheirosinho. E depois de uma semana, veio tipo, tudo certinho tals, e tal, Daí depois de uma semana que ele começou a passar esse gel, já deu pra ver a diferença, sabe? Só que daí tem que passar, no caso, todo dia. Ele passava todo dia. E já deu pra ver melhoras, no caso, na disposição, né? Tava mais disposto, até assim, mais pro dia a dia, sabe? Porque aí era um dos principais problemas da gente, a indisposição, não ter vontade, assim, sabe? E isso acabou ajudando bastante. Depois de uma semana a gente viu esses, esses resultados aí. E agora já faz quatro semanas que ele tá passando. E já deu pra ver muito mais melhora, sabe? Na, na disposição. Na ejaculação precoce, ajudou muito. E no tamanho do pênis, aumentou. Um pouco, né? Que ainda é pouco tempo. Mas já deu pra ver a diferença aí. E é, quatro semanas, um mês. E, nossa, parece começo de namoro, assim, sabe? É muito melhor, tá ajudando bastante a gente na nossa relação. E é uma dica minha aí. Uh, espero que, né, possa ajudar vocês também. E é, é isso aí, o Extra Gel. O link dele eu vou deixar na, na descrição aí do vídeo. E é isso aí. Obrigada por assistirem. Tchau, tchau.